E aí, e aí, dona moça? Tudo bem, Zé? Tudo ótimo. Você tá com um problema. Diga, só um, diga. <risos> diga. Você deveria ter configurado a entrada do seu microfone no sistema operacional do seu computador para mono. Como está estéreo, como ele vem de fábrica, só está saindo som em um dos lados. Mas isso Olha... não precisa ser configurado agora. As pessoas que prestem atenção. Tá assim mesmo? Vamos, vamos ver o que podemos fazer. Vamos ver o que podemos fazer. É, é, é, é. Olha, não me dá essa, essa opção. Depois você entra nas configurações e faz essa mudança. Tá certo. Não se preocupe. Mas vai ficar incômodo para quem ouve. Hein? Eu peço desculpas por você. É só e a agora, pessoa prestar melhorou. atenção. Não tenho o que melhorar. Tá perfeito o áudio, porém. Tá em um lado só. Então eles vão me ouvir de um lado só. Vai estar tá do lado direito ou do lado esquerdo? Depende de onde o ser põe o fone. Ah, essa liberdade. Se você ouve melhor de um dos lados, você pode trocar. Tá bem. Mas encaja no tema. Encaja no tema? Olha, então vamos ver. Através da lógica, nós podemos estruturar uma temática. E através da ciência, nós podemos computar as ações por meio de uma linguagem lógica e racional. Calculando essas construções, nós podemos metaforizar as teorias e as formas de linguagem. Esta metáfora da própria expressão do cosmos é percebida como um meio de programar ações, onde seres, cientes que são cientes, cotriam realidades através do seu universo pessoal. Esta base construtivista descreve a capacidade cocriativa inata de seres cientes que são cientes. Através desse meio, nós temos várias estruturas coindutivas indutivas que possibilitam os indivíduos perceberem linhas de pensamento, linhas de expressão e linhas que fornecem as estruturas do psiquismo e as estruturas de si mesmo desta forma podemos perceber várias camadas de indução e várias camadas de dedução onde o ser transita de maneira coerente tendo essas tarefas em seu sistema operacional chamado mente como opções de contexto tendo a forma de computar este sistema através de sua agência e através da sua capacidade inata de criar, sustentar e agenciar sua própria realidade. Com este meio, favorecendo a este ser, por meio da sua imaginação, antecipar, interromper ou retomar qualquer tarefa em seu sistema psíquico. Então o ser... Observa, analisa o contexto, julga e tem uma visão privilegiada de uma execução intercorrente, onde ele pode parar, analisar, julgar e estabelecer seu modo de operação. Mas para isso, né, Tchule? <risos> o ser precisa de uma certa maturidade. Ele precisa de uma capacidade de analisar o ambiente para apropriar de si mesmo estruturas e formas para julgar o ambiente adequado ou não. Perceber as circunstâncias que dão a esse ser sua habilidade social de conviver em sociedade, onde, com uma compreensão clara dos seus propósitos, ele pode viver convenientemente por meio e em muitas variações e formas. Muitos tipos de assistentes à prova. Muitos pensamentos, muitas ideias que vêm prontas à mente. Ele pode conviver naturalmente através dessas maneiras que a maturidade traz ele pode deixar o papel de vítima de um sistema extremamente avançado e estudar o sistema onde ele pode administrar e operacionalizar a si mesmo com a devida tutela, com o devido suporte que é o que nós estamos aqui oferecendo e trazendo, já que agora a política, quase que sociopata, já não é mais parte do ambiente, né, Tchugue? Uai, Zé. <risos> Essa é a nossa primeira conversa depois da data da limite aí. É. Isso, na verdade, não importa muito. <risos> Mas é. o que mudou? O que mudou? Não mudou nada. O mudou que, mudou é que agora... Novo? Agora não tem mais prazo para os seres viverem um, em uma sociologi sociologia da divisão, sabe? Não tem mais esse prazo, não tem mais a sociologia da falta, podemos dizer assim Não há lógica mais na falta, não tem mais argumento, não tem mais prazo, não tem mais nada É burrice, falta é burrice não estou dizendo que os seres que vivem na falta vivem ilusão, depreciando, minimizando ou negando qualquer sofrimento. Mas agora os argumentos estão fundamentados em um objetivismo científico e lógico, onde através de uma pureza metodológica podemos argumentar e fundamentar qualquer argumento contra qualquer tipo de de sofrimento, qualquer tipo de ambiente que faz a mente induzir um sofrer ao ser. Ei, Tchug, curtiu ainda a introdução? Curti, então quer dizer que qualquer tipo de racionalização do sofrimento será... Ah, Ilógico. lógica vai parecer mais e mais, obviamente, ilógica. É, trazendo aqui um, um gancho para o que o menino postou como base né, da, da teoria do direito Uma pureza metodológica é um argumento com base na razão e lógica que não é nem minha nem sua A ciência, a ciência da jurisprudência traz a nós um meio, uma ruazinha que nós vamos percorrer juntos em busca de um resultado justo e pacífico para todos. Não há uma derivada, né? não há uma, um método de derivadas ou perspectivas. Hoje, com o devido fundamento, a lógica permeia, induz e une a todos. Não há mais uma derivada da lógica que possibilita... Uma verdade dúbia que justifica qualquer ação errada e lógica, qualquer infração aos direitos humanos. Legal, né, Tio Chuliana é, então, tá, tá que tá orgulhosa, né? Então, Zé, isso seria um direito inalienável ao bem-estar? Inevitavelmente, sim. Mas... Nós precisamos trazer esta, esse objetivo lógico para argumentar com a devida exatidão, pois é o início de uma longa jornada, galgando e sustentando mais e mais a beleza da vida. Mas não é a minha beleza ou a sua beleza, é a beleza, algo único. Mais e mais nós iremos acessar a divindade através das percepções, das separações e das divisões e ainda assim unus, Nós iremos perceber sutilmente, artisticamente, matematicamente, as relações e uniões desta unidade parcialmente dividida ou ilusoriamente dividida. Teremos uma dinâmica racional. E esta dinâmica racional usará a razão e o raciocínio lógico como uma autoestrada que nos conduz a qualquer objetivo no macrocosmo. Que nem fica com muita pergunta, né? Perguntar ah, o, quê? Tá então o que? Tá bom. Vamos ver. Previsões para o futuro. Ah, tô, vamos ver. Previsões para o futuro. Então vamos, vamos observar. Estamos e... narrando o sistema. Esse é o novo é. sistema. Usem. Se está difícil de usar, nos questionem. A dinâmica será estática, como foi previamente dito na aula no, na semana passada, aí, né, Tjuli? Tjuli é a tracuda dos bagulho. É. <risos> Isso é. o que quer dizer a dinâmica será estática? O fato é fato, se há sofrimento é um fato, se há dor é um outro fato. E esses fatos não são ignorados, não são alienados, né? eles não são justificáveis. Há padrões e fatores positivos nas ações? Há autonomia e liberdade nas ações? Sim. Mas se essas ações, por mais justificáveis que sejam, carregam consigo sofrimento e dor, elas são questionáveis e são passivas de serem analisadas e evoluídas. E por meio da democracia, vamos constituir um Estado maior, sem fronteiras, limites ou jurisprudência dissociativa. Então, se uma pessoa está com um padrão, por exemplo, de dor um, ou de dificuldade, como ela age? Pra, Qual pra... a fonte da dor? Qual a fonte da dificuldade? Por que ela está se manifestando? Quais são as regiões? Quais são os padrões? Peça dados. E só do fato de estar ouvindo aqui, Antes, as ideias vinham, as informações vinham Agora, o ambiente vai começar a mudar Só do ser pedir dados, os sinais virão à tona Mas, é, independente dos fatores, aquela dor é uma violação ao direito daquele ser ao bem-estar, certo? Exato Então, por que isso não pode ser auto automaticamente corrigido? Porque ia gerar um efeito de cadeia Ruim para todo o sistema Por quê? Se eu corrijo automaticamente um processo Sem dar ao ser a liberdade e agência Para desenvolver suas habilidades dentro da estrutura da personalidade Eu estou o privando de aprender a dizer não A partir do momento que ele diz não o ambiente já muda automaticamente Ele passa a ver uma jornada com uma luz no final do túnel E as coisas melhoram Mas se eu não dou ao ser O direito de agir conforme suas capacidades Eu estou fazendo pior do que o sofrimento inicial Mas essa lógica não computa, pensa bem Computa tem direito inalienável ao bem-estar e quando ele deseja bem-estar o ambiente já se molda e traz bem-estar em uma jornada onde ele vai galgando mais e mais bem-estar aprendendo a interagir com suas habilidades mas pensa bem ele deseja bem-estar porque senão a, a dor não causaria sofrimento porque estaria alinhado com o desejo autêntico dele e ele sentiria prazer naquilo ouve o que eu tô dizendo até ênfase ouvir o que eu tô dizendo Chega. O ser Chega. não quer aquilo E o ambiente vai se moldar Mostrando sinais claros Para que aquilo não mais ocorra Exatamente o que você tá pedindo De maneira proporcional e coerente ao grau de consciência do ser Então vai ser automático? Não é automático, a partir do momento que o ser falar, pode, aqui pode, eu quero assim. Há uma autonomia sistêmica, de direito humano ilanienável Mas, o ser ali, vai passar por um tratamento. terá uma tratativa. Ele será conduzido para o melhor e melhor e melhor, assim desejando. Entende? Não entendo, me parece uma justificação do abuso Sabe? Parece justificação Eu não sei onde você está vendo abuso Porque você pega o ser Que está ali sofrendo com pobreza E aí o ser Tem ressonância com esse trabalho E não deseja mais a pobreza E ele recebe um emprego e suporte Para não ser mais pobre Onde é o abuso? Não, aí é uma correção automática Não, não um é automático é automático é quando você família, priva o direito nada. do desejo Não, automático quer dizer que a correção é feita E os novos caminhos se abrem E o alívio daquele sofrimento surge é automaticamente É isso que eu tô dizendo, não, mas não é automático É automático é não, a partir não. do momento de ser, aperta o botão Sabe, se ali... é igual ligar o computador Você tem que ali ligar o computador, não é? Ele liga, faz tudo automático, não é? Mas você vai ligar mas a própria sensação de sofrimento do ser já não liga isso automaticamente? O sistema não é autocorrigível, Ainda não. bem administrado? Ainda não. Mas eu não estou entendendo, sabe onde não está encaixando na minha equação? O próprio fato do ser sentir sofrimento com aquela condição já automaticamente significa que ele não deseja aquela condição. Você não sabe. Eu sei o que a gente deseja, não traz sofrimento. Você não deseja, sabe. O que a gente deseja com integridade e com autenticidade. E você sabe se as pessoas desejam dessa forma? Mas no, na verdade daquele ser, antes de qualquer deturpação que foi feita por um ambiente de negligência, na, digamos assim, no, no, na configuração dele. E em tentativa de adaptar a um ambiente doentio, ele, digamos assim, violou a si mesmo. Um, só o fato daquilo não trazer bem-estar já mostra aos administradores qual que é o desejo íntegro então, e Então, mas os administradores, administradores ser... ainda estão sendo substituídos. Então, e, e o que foi feito até assim... o presente momento foi, fizemos um relatório e agora vai ser diferente e quem desejar diferente vai ter diferente e aí a gente vai mudando gradativamente entende democracia a sua teoria é perfeita mas ela se enquadra em um ambiente diferente do nosso Tugue mas para mim esse é o único ambiente que realmente é bem administrado é onde a, a literalmente a impossibilidade do, Imagine que do, a gente fez uma ilha E na nossa ilha é do jeito que você está dizendo Mas a gente ainda está chamando as pessoas para a ilha E a ilha vai crescendo, crescendo, crescendo E vai tomar conta do planeta Entende? E o que precisa para chegar até lá? E é dizer eu quero tecnologia instantânea Puff, já, puf, já chega na ilha Entendi. Então é igual conectar com Wi-Fi no, no, no Wi-Fi público. Você vai, vai aparecer no seu computadorzinho lá, olha, sinal de Wi-Fi está disponível, e você clica conecta. Isso, esse eu, eu quero. Eu não quero mais esse aqui, quero esse outro. Esse, essa é a chave, senão... Senão então, eu já teria mudado as coisas, minha filha. Então, em termos do ser, então, aqui, é o equivalente dele dizer não quero mais, não quero mais essa dificuldade de conseguir emprego, não quero mais essa dificuldade de conseguir dinheiro, não quero mais essa dificuldade de conseguir um relacionamento compatível comigo, um relacionamento estável, o que seja, que, ele, que seja, é, existe seja um nível, causando sofrimento dele. Isso, existe um nível de complexidade nesses pedidos e o ser terá um cenário... De cuidado e amparo pra ele aprender as lições e vi viver sem essa dor. Mas vai aparecer um caminhozinho, digamos assim, Exatamente. sem sofrimento. Sim. Pode ser que ele precise... Tomar algumas é. decisões. Remover algumas arestas da personalidade pra Isso. obter um relacionamento estável Agora você tá entendendo, para sim. Dois é que precisa integrar o não-tem-filho-da-puta sozinho na teoria pura do direito. Entendi. Mas vai aparecer um caminho sem sofrimento, tranquilo, Vai aparecer um ele mapinha, falar. Você vai escolher. Quer parar de ser assim? E aqui, a jornada é essa. Tó o mapinha, a sua mochila tem tudo o que você precisa. <risos> mochila mágica. Entende, Chug? Entendi. Você só precisa... Andar nessa linha aqui, ó, essa aqui, esse, esse é o caminho, não corte. E só precisa desejar, então. Exato. Desejar diferente. Exato. Se tá difícil e você não tá lendo bem o mapinha, nos procure. Mas esse é parte do desejar diferente. Se ficou pesado, ficou difícil, você deseja diferente. E aí. Por tem por humildade cima, pra tu fazer as correções no seu sistema. e serão claras, né? As correções serão claras, evidentes que há necessidade de uma correção. Por exemplo, eu sou um manipulador um, que quero ter onde o outro não tem. Isso aí é um código de bloqueio do sistema. E você precisa tirar esse código, né? Da abertura, da cidade, da esse acesso. De administrador para receber os dados. Não é. Uma... Nós não estamos rompendo a agência de ninguém, mas as pessoas terão um mundo melhor se saberem viver no mundo melhor. Né, Chuli? Entendi. Então é também respeitar o direito de todos de ter também. Tem o <risos> código de ética e normas na ilha. <risos> Entendi, então, você, porque, mas é porque esse sistema de só eu posso ter e outro não Também é um sistema pautado na falta e não a lógica mais na falta, certo? Porque... A falta é um vício Sair do vício leva um tempo Isso mesmo com o ambiente totalmente cuidado e gentil Os seres humanos são seres com muitos vícios E pra mudar o vício tem que mudar o ambiente E agora o ambiente mudou Mas o vício um vício Entende, Charlie? E se você fosse resumir O vício seria o vício na ideia de falta Ou o vício no sofrimento Ou eles são a mesma coisa? Não É o vício na ideia de falta Mas não É o pior dos vícios <risos> O menino até tosse É o pior dos vícios É aquele vício que você não teve direito de escolha é aquele vício aonde o traficante sistema te induz e te coloca na bebida, pra te viciar sem você saber. Entendi. E você acha que há falta de... porque isso também é uma ideia de falta, que há falta de escolha. Exatamente. Senão você perceberia ah, o absurdo da falta de escolha. Exatamente. Tá espertinho Tio. O que aconteceu? Caiu Entendi. da escada? A data limite passou. Caiu da escada, deve ter isso também Não precisou nem cair Isso é um, Uma queda salva o mundo, é ou não é? Evoluímos Não precisou mais Ser é, crucificado Uma queda já salva o mundo Não tá vendo Tá vendo <risos> um pequeno, pequeno sacrifício É, tanto faz Então eu espero que tenha ficado oh. claro Há uma ciência de, da jurisprudência Agora vamos a outras, outras benfeitorias que o sistema nos traz, tá bom? Mas, Zé, só para ficar claro então, qualquer perpetuação de um padrão que não seja o bem-estar é uma violação do direito fundamental do ser humano. Isso. E a você primeira pode... lei. Tem que anotar no seu caderninho da primeira lei. Primeira lei. Qual que é a primeira lei? Você acabou direito inalienável ao bem-estar. Isso. Entendi. E então, aí é o ser isso e, digamos assim, exigir o seu direito. Exigir e ter humildade para receber dados e, caso alguns requerimentos sejam algumas mudanças, mudar também. Entendo. Então, ele deseja exemplo pensar... Ele então, vai receber uma pinha, digamos assim, vai, vai ser intuído a um caminho que torna esse bem-estar possível. Então sim, que só torna não, esse. Só pra não caracterizar abuso, tá? Tá. As exigências da mudança são exigências com o devido suporte e cuidado também. Senão, parece que clube do bolinha, você não é alto e magrinho, não entra, não é assim. <risos> Não, é é, não é, é um mapinha. É, por exemplo, se eu quero ir daqui onde eu tô, sofrimento, para o ponto X da cidade, o GPS vai me dar várias maneiras de chegar lá. Isso. Mas, mas se eu coloco o carro numa direção contrária, eu vou estar tá indo para mais longe do meu objetivo. E não ele vai seguir GPS, me contando. Não, exato. Ele vai recalcular a rota. Isso, mas ele é vai só para não, não deixar brecha para abuso. Eu disse que o sistema vai te dar o caminho e uma norma comportamental se você não consegue seguir aquela norma o sistema vai te dar outro caminho e outros padrões sempre no intuito de te dar suporte Entendeu? Você pode, você pode dar um exemplo? Por exemplo, usando o início daquele exemplo que você deu da pessoa que tem o vício na no álcool, por exemplo A pessoa que tem vício no álcool, ela terá claramente sinais de que essa ideia de que o vício no álcool não existe E que, uh, essa, principalmente no Brasil, essa normativa sistêmica de que o ser pode controlar, controlar o álcool ou ser não está à mercê do álcool, ele terá claramente indícios de que isso é uma falácia. Ele terá claramente sinais de que ele tem uma dependência. Ele terá claramente um ambiente onde ele fará uma escolha de não mais desejar conviver com aquilo. Com esse não desejo, ele terá estrutura para mudar os fatores do ambiente aonde o resultado dessas equações, dessas fatorações, é o consumo do álcool. Ele terá esse devido suporte com clareza. Imagine que você é cuidador em uma clínica, e o seu paciente, ou o ser que você cuida, tem esses traços. Você também terá o suporte para entender esses sinais. Então, não só o ser que é vítima nesse vício, como seres que fazem parte da estrutura que cuida dos entre aspas viciados, né? entendi. Porque se eu estou no papel de cuidador, o ser delegou essa esse papel a mim, certo? Essa tarefa. Então eu posso cuidar dele. Eu Uma posso desejar mais claro que ainda. ele se recupere. O mapinha para quem cuida mais claro ainda a partir de agora. Entendi. E aí o, as, as ações que vão favorecer uma recuperação ainda mais efetiva e rápida desse ser que autorizou o cuidado a mim, delegou esse cuidado a mim, eu, eu, o cuidador vai perceber isso bem claramente? Exato. Haverá uma autonomia e uma agência fundamentada em padrões específicos, transparentes e claros, cada vez mais específicos, cada vez, cada vez mais transparentes e cada vez mais claros, sem a necessidade de uma preocupação ou de uma análise de questões que julgam a identidade do ser, mas sim uma ocupação e análise que julga o comportamento para um julgamento. Favorável ao objetivo comum, que é o bem-estar de todos. Vamos sair dos mimimi infantil para uma teoria do desenvolvimento cognitivo para seres mais maduros. Graças a Deus Graças ao tal do Piaget Também <risos> Também Também Tem aquele outro austríaco Qual o nome dele? Não importa Já é outra Pessoa mesmo <risos> <risos> <risos> <risos> Bom uh, Alguma dúvida? Não sei eu Acho que ficou claro é, mas você ia, você falou que ia, ia ter uma. Como é que eu vou dizer? Você estava passando tipo por um segundo capítulo da conversa, mas aí você falou: vamos deixar bem fundamentado, então, o direito inalienável de todos ao bem-estar. Sim, o segundo e capítulo. E nós nos desviamos no exemplo do alcoolismo e você não abriu o segundo capítulo. É, eu, eu sei. Tô sabendo. <risos> tô prestando atenção. Ah, tô vendo. <risos> Então imagine que você tem um pensamento Pensamento uh, de fazer algo A maioria das pessoas se reclama De que elas não conseguem iniciar algo e terminar Elas perdem o foco né? E agora os seres terão a capacidade de Interromper pensamentos, iniciar outros e voltar para aquele pensamento anterior Sem a necessidade de deixar aqueles pensamentos rodando em segundo plano Temos aí uma, uma forma de interromper as estruturas psíquicas sem a necessidade de gerar estresse psíquico Entende? Imagina, exemplo prático. O ser deve a conta de luz. Ele pensa na conta de luz. E aí ele, alguém o procura, uma filha, um filho o procura, ele quer brincar. O ser vai conseguir brincar sem ficar rodando a conta de luz em segundo plano, se assim ele desejar. Isso vai inibir, em grande parte... A geração de estresse no mundo E sem estresse, mais cognição Oi? Então, menos processo de ansiedade Também Porque na ansiedade o ser tenta focar em uma outra coisa Mas a, a, o, o que está causando ansiedade fica rodando ali sempre Gerando uma ânsia no segundo plano. Sim Porque o ser fica na ânsia de resolver o que está no segundo plano isso, e que muitas vezes ele não tem capacidade, não, não, tem a controle. solução não se apresenta, não tem controle, depende de outros fatores, depende de outras pessoas. Quase sempre fatores futuros. O ser que tem ansiedade, ele se preocupa com fatores futuros também. aí sim, sim, tem razão. Normalmente o ser que está preocupado com uma coisa do passado, eh, ele sente a culpa, outro, outros pesos diferentes. né Mas isso também, então, vai ficar ah, mais, mais administrável administrável. Entendo. Então, aquela, digamos assim, aqueles pensamentos obsessivos do passado, que alguns seres ficam sempre rodando em segundo plano porque eles cometeram uma coisa que eles julgam que foi errado, ah, não desejavam ter feito, e aquilo fica sempre... Ah, Presente no presente dele, isso vai ficar mais simples deixar para lá e, e, e seguir focado no presente. Sim. Estamos o caminho saindo do negativismo jurídico. Caminhamos nesses últimos dois anos no nihilismo né? jurídico e agora vamos entrar no positivismo jurídico, jurídico de jurisprudência, tá? O que isso quer dizer? Agora nós iremos ter uma relação ativa entre todos os seres e seus representantes através de um método empírico, direto, racional, para ter resultados favoráveis que definem direitos e identificam comportamentos dissociativos para um, dar normas e dar dados para o bem-estar comum, para o bem-estar de todos. descrição do que é positivo vai normatizar as regras para todos e os seres que não seguirem nesse caminho fofinho terão um caminho não fofinho. E o que, o que, o que isso quer dizer? Um caminho de maior, maior e maior sensação de agonia? Não um caminho literalmente de burro. O ser vai olhar para aquilo e falar: o que, que eu tô fazendo, gente? <risos> Entende? Vai ficar tão clara e evidente a ignorância que o ser vai parar e vai voltar para estados mais receptivos a essas normas de bem-estar. Entende? A culpabilidade Mas... vai funcionar Podemos dizer assim Como assim? O ser, o ser tá ali fazendo um negócio Que a gente julga errado E lógico Roubando merenda escolar Um bom exemplo esse Não tem como ele fazer isso E se sentir bem Independente da recompensa Entende? Sim, já, isso já não tem, né? Não, já não tem, mas hoje, hoje, além de se sentir idiota, ele vai se sentir extremamente burro, entende? Não faz sentido, não é vantajoso, não tem lógica, entende? Entendo. Então ele não precisa mais, ele já entra, já tem agonia, ele não faz bem, mas a agonia antes era algo que era manobrável, porque o senso de recompensa e o que resultava daquela ação ainda era doente, de forma doentia julgado como positivo hoje não então antes ele conseguia ainda racionalizar aquilo é que é o que você disse no início da conversa havia ainda um certo uma certa possibilidade de racionalização do sofrimento uh. ou de padrões de falta isso Mas agora já temos argumento contra qualquer tipo de racionalização do sofrimento, da falta, e qualquer tentativa de impor um meio que não resulte num ambiente justo e pacífico para todos. Sim. A tipologia será muito clara. Só do fato do ser sentar e mentalizar probabilidades, ele já terá dado sem a necessidade de experienciar aquilo. E por que que sendo assim, de maneira sistêmica por que, que a mudança não é instantânea? mas não dizer, é sistêmico, nós estamos propondo isso em uma semana isso... vemos um novo mundo nós estamos propondo isso no nosso núcleo todo o sistema já é capaz de rodar isso mas a gente está propondo isso no nosso núcleo o que é quer é dizer o nosso núcleo? o nosso núcleo o nosso ambiente controlado E como isso vai chegar, por exemplo, a, a alcançar todos os seres de um país, ou todos os seres de um continente, todos os seres do planeta? Assim que eles desejarem. Nós implantamos um sistema perfeito, com base na naturalidade, com base nas normas e direitos humanos. Não esses humanos, mas humano como grau de consciência, tá? Sim, se Esse sistema é perfeito consciente. é a referência Então nós temos um núcleo de referência Agora tá? A partir do momento que eu tenho um núcleo de referência Eu tenho contraste Aí os seres podem trabalhar em si mesmos Eu não estou falando da terceira dimensão eu tô falando, A gente está falando de todas é, Principalmente das dimensões do som de arquitetura também, as grandes bibliotecas do conhecimento estão sendo materializadas Todo o conhecimento estará disponível na arquitetura Você vai lá aprender nas escolas do submundo Parece até piada, né? <risos> <risos> Caramba, mas na instância ainda não tem escola também? Ah, tem, mas fica mais legal por tudo lá embaixo. Por quê? Porque é uma sátira, né? Eu tinha que ganhar com alguma coisa. <risos> <risos> Papai, por que, que você veio estudar aqui embaixo? Ah, porque antigamente, os antigos achavam que o conhecimento ficava em cima é, Então pra fazer piada, o Zé colocou o conhecimento todo embaixo Não, não eu, o grupo, né? Não posso tomar pra mim Ah, entendi Eu tô brincando, entendi. tô brincando Era a melhor forma de fazer o conhecimento ficar disponível pra todos É colocar embaixo do pé de todos, né? Metaforizando Conhecimento te sustenta. É, o que é infraestrutura é melhor colocar canalizado, urbanizado, Infraestru... disponível a todos. O que é infraestrutura é melhor ficar na infraestrutura, tá vendo? <risos> é lógica básica, só tinha que justificar a minha piadinha, né? Senão. <risos> não... É, e a gente só consegue, em termos de ordem, o Orbe e a terceira dimensão. A gente só consegue ir tão rápido quanto essa mudança seja feita nas outras dimensões? Não, é como um cabo de guerra. É como um cabo de brincadeira tirar é a guerra da palavra, guerra da sentença. A esquerda tem um grupo puxando, e a direita tem um grupo puxando. A Terra, a terceira dimensão, está bem no meio. Então. Ah, em no máximo 165 anos, tudo estará perfeito. Tá? Falo tudo mesmo. Na terceira dimensão. Mas nas camadas mais profundas ou mais superiores. Vai dar uns 250. Era mais, mas deram show aí, né? Não pode dar mais show aí. Eu vou lá, tô brincando, tô de sacanagem. Ou se bem que mais rápido nem sempre é melhor, né? É, dá umas 15, 16 gerações Mais umas 15, 16 gerações pra estar em todo o Orbe Toda a 3D Sim Em uma ou duas já vai ter países aí bem de boas Aparecer burrice, ô Tchugue <risos> Não, é assim, em muitos ambientes, muitas dessas coisas já aparecem totalmente lógicas e burrice E o cidadão já, não, já não, não faz, é ilógico É, por que no seu país não tem crime? Porque não pode Não é permitido <risos> Não faz todo sentido? Faz, faz todo, todo sentido. sentido Pois é, faz como questionar? Não é permitido Ok, como, como questionar o cidadão? Entendo. Mas, é, Zé, é possível que para algumas pessoas pareça que as coisas estão ficando piores? É, é possível. Muito teimosia. Se a pessoa reclama que está piorando, pode assumir teimosia. Controle, teimosia. E mesmo que melhora ela vai dizer que tá piorando, porque dizer que tá ruim é um vício. Mas pode ser que no ambiente de algumas pessoas as coisas realmente estejam piorando? Eu vou te contar o que me veio à mente. Por um, algumas, algumas notícias políticas onde em alguns ambientes, algumas nações, alguns lugares em algumas nações está havendo menos liberdade de expressão. Um, parece que há certas tendências fascistas se manifestando de novo, como como numa repetição de uma história que já já, já lemos, digamos assim. Um. É, mas é, são mudanças. O que acontece quando alguém que não tinha voz começa a ter voz? Ele grita. Depois ele se estabiliza. Então essas mudanças são adaptações orgânicas do sistema. Você não vê lá o Japão? Pedindo democracia. Tem muitos movimentos acontecendo e muitos movimentos irão acontecer. Seres já não são mais subversivos. Mas piorar não vai. Não são mais subversivos ou não são mais submissos? Submissos, perdão. Porque frente... A abuso a sub subversividade? Democracia liberdade, liberdade é poder. É, exato. Foi é isso que eu quis dizer. Não quis dizer esse outro termo. Culpa o menino, culpa dele. Entendi. E a maior sub subversividade é dizer assim, não. E assim o problema do sistema se reajuda, começa a se reajustar. Da melhor forma maior... possível, mesmo que seja algumas alguns confrontos. E a confronto é porque era a melhor forma possível a curto prazo e médio e longo prazo também. Parece idiota. Se não funciona, não é tão idiota. Precisava ser assim? Não. Mas... Vamos caminhando, né, Tchul? Mas menos e menos confinado, porque senão... Com... Porque... A pergunta foi, ainda vai existir? Eu disse que sim. Entendi, Eu não disse sim. que ia aumentar. Entendi. Ah. Mas, é. notaremos, um, um, notaremos um tom geral de melhora mesmo. É igual quando o ser vai, é um vai esperando de uma doença. Ele vai gradualmente se sentindo melhor, mesmo que algumas partes ou alguns sintomas ainda pertencem estão por mais um tempo, mas você vai notar um quadro geral de melhorar. Exato. Não é bonitinho. É, é bonitinho. Vamos observar, Zé. vamos observar e... e colocar em prática também. Colocar em prática e questionar se não se não está acontecendo. Também, se não tá acontecendo Merece ajuste Cobrar, exato, cobrar resultado Não do Zé embaixador, embaixador ah, Só, emba tem, tem só de diplomacia de embaixador, é Só diplomacia Tô brincando, pode cobrar Se tá ruim, pode cobrar, me procura A gente vai informar dados Aceitando os dados, as coisas mudam Cada vez mais rápido mas só aceite dado se você entender. Lógica e razão é, que no, é o que nos une. Não é bonito? Entendi. Não aceite nada que não faça sentido. Não. Não fez sentido, não aceita. Você precisa explicar diferente. Se o ser não conseguir explicar diferente, é porque ele não sabe do que está dizendo. <risos> Alguém que ser. realmente entendeu consegue explicar a mesma coisa de várias formas. Entendi. Sim. Não é de uma sabedoria linda? É, é, é. Tudo bom, Zé. Alguma outra dúvida? Não, essas eram as minhas perguntas. Paz, me vou. <risos> Gratidão, Zé.